Caralho, quem que é esse louco ali? O Buck? Tá eu, o Andrew. O Buck entrou detonar essa mano. porra! Sou, eu, eu, sou mais eu, aqui, ó. Alguém eu tudo. lá em cima, pô. Eu posso é ir ó. Vou estourar aqui do teu lado, Andrew. De pô, onde é que tá Opa, essa opa, aí? opa! Estou lá o teu lado di direito, hein, Brio? Vem pra trás. Onde que tá essa festa aí que eu não fui convidado? Ah, tá aqui embaixo. Onde tá o carco. cara? Ah, deixa forma... eu matar um aí. Deixa eu matar um aí. Ah, morri, eu fui. Morre, manda Ah, eu tava com o cara do Foi pegar eu o refém. refém. Não. Eu não é, foi pegar o um refém, olha lá. Aqui, ó. Eu não tenho. Tá. Ó, tem nego entrando na principal. Tem tá nego bem? em cima. Tem nego atrás do seu, Crazy, mandando carrinho aí, ó. O carrinho acabou de sair da tua direita. É mesmo, não vi não. Ó, já tem cara. Ô Edro, tem um cara atrás de... do corredor aí teu, já. Mas ele voltou. Quem que morreu ali pra ele? Porra, não os caras tá feroz ali já, velho. Jovens, os caras tão como? Os cara tão voltando aí, estado, Do lado da sua direita, apontando sua direito voltando. É, eu não consigo pegar ele que eu tô de 12. Arminha, arminha. Pega arminha. É, eu fui na, na pistola, mas. Então, então deixa com o pai que pessoal, cara. Olha os caras se matando. Atrás de você, Andrew. Calma, trouxa! FUDAU! Ah! Da onde? Da onde? De, de mim! Da puta de que de pariu! Lá, de lá de em fora, cima. Lá de fora. Lá de fora. Eu sou muito trouxa. Da... quando eu xingo maluco eu vou e morro. Ali, ali. Boa! Cadê? Tava na janela. Tava na janela. Já matou o... da janela. Não, mas esse Já foi matou. esse esse recruta aí que me matou. Opa! Esse recruta aí que me os matou os também. Capturaram o refém, Ih, pegaram... hein? Ah, ah, aí, é caralho! Franqueiro. Aí, velho! olha isso! Isso aqui é o enxotado, velho! Mas é muito azar, João. Ah, se fuderam, cara. Se fuderam, lindo. Foi boa essa. Opa, já abri ali, jovens? Foi boa AF, nossa. Pô, meu carrinho, quer ver? Não, que... Tem cara marotando aqui embaixo. Destruiu meu carrinho, João. Vou colocar em um lugar errado. O tem dois aqui. Estata, tem mano. dois aqui, ó. Ai, aí cara, tem vocês aí. Tem é um velho. É. tá ali onde eu abri, ó. O pega. Ah, pega é grande. Castle tá lá embaixo à esquerda. Ah, mentira. Caralho, eu sentei de bala nesse Castle, filha da puta! Negro, desgastado! Chupa essa! Ai caralho! <risos> Porra olha ele o Hendrix caindo! Carregando! Olha o Castle saindo ali, ó! Tá na direita! Boa! Aqui, ó. Aí, aí não abre, jovem. Ô, oh, vou, vou pular do. do. Ei, vai, vai cair minha internet, velho. Tô indo pra trás, tô indo pra frente e indo pra trás. Calma, isso aconteceu já comigo. Você tá com ping de 300 só. Vai só cair, isso, Vai cair, né? vai voltar, vai voltar o. Oh. Esta é um agente das forças aliadas. Eu tô com 3 de vida. Como que esse maluco matou o Pedro ainda? Eita porra! <risos> ping 301! Ó, eu tô marcando o cara em tempo real. Atira, atira, atira o meu vão aí, atira o vão. Eu tenta varar, velho. Ele vai abrir essa porta aí, ô oh, Crazy, Crazy, Crazy. E seu lado, seu lado, não deu, não deu, não deu! Que agonia! Ah, e o bagulho lá, ele não tirava a mão, eu falei, caralho, que bosta! Abandonar que a missão! <risos> Abandonar a missão! <risos> <risos> uh... Agora eu vou botar o castle, se não for ficar na sala, avisa. Aí, alguém reforça esse alçapão aqui, ó. Vixe, será que dá ah, tempo? Já gastei tudo, jovem, já gastei tudo. Não temos um hook, né? Não. Beleza. Aqui, ó, o alçapão. Tô marcando. Caraca. Eu não tô, não tenho acho que ninguém lá em cima, hein. Tá, tá bem longe eu acho que ninguém vai reforçar aí, sinceramente, hein. Ah, suave. Eu não tenho, cara, mais reforço, eu tenho os dois na garagem. Pera aí, Andrew. Ó, oh, eles entraram no pátio, traseiro. Ai, que delícia! Eles vão é. na garagem. Eles vão na garagem. É na garagem coloca Não coloca questão Não, já tem ali, ó. Cara, eu já entraram, já entraram, já entraram, já entraram, tem em cima de vocês. Vai sair um na escada aí, onde você tá mirando, Fontana? É que eu não tô ainda tendo prisão. Aponta ah, aí, mesmo. Fontana, põe de amarelo aí, Onde você tá mirando pra saber. Tá, beleza. Na escadinha da Fontana, ele tá abrindo garagem, tá abrindo garagem, Fontana. Abriu aqui, abriu aqui, ó. Ó, tá o Thatcher e o Thermite na garagem. Vem, ah, vem, é Fica aí, Fontana, fica aí. Ai, Andrew, nossa, tá tudo aberto. Doc, Doc, Andrew. Valeu. Nossa mano, eu não vi a que cara. Passei do lado dela e não vi ela. Ah é? Caralho! Caiu na minha armadilha alguém. Vou passar aí, Andrew, vou passar. Gente, tem o Ike na escada. Ike na escada. Ih, mano, vai, vai legar de novo, meu Não, beleza. Ó, Thermite, tô marcando o Thermite. Thermite em tempo real marcado. Ó, Ike, a Ike IK chegou aí, ó. Mano, Ela voltou tá pra a escada. Subiu, subiu, subiu. subiu. A IK subiu. Meu, eu morri também porque tá lagado meu cara. Aê, o Thermite ah, morreu Aí fora. A IK voltou pra escada, voltou, voltou. A Ike voltou. Ela tá indo Porra, pra trás, velho. eu não consigo ver mais. Tomar no um cu, mano, essa internet. Ai, que sumiu da minha vida. Eu também tô nas câmerasinha. É, não, ela tá aqui, ó. Mas eu não consigo ver... Aonde eu tô mirando? Vou ela tá... Lado. Sabe aquela porta que tem de frente com a escada aqui? Na escada, na escada, na escada. na escada Pé, Pé daí, Grande. Pé Grande, nessa porta da tua frente aí, Isso, Pé Grande. Pé Aí, Pé Grande, pega ela. Caralho, eu travei. Tá tudo travado? Caralho, ela, ela tá pegou pegar. Não, ela... Ela tá em cima agora. Tá voltando, tá voltando. Ela tá perto do barco, perto do barco. Ela tá no barco, casa. ela tá na garagem. Fica aí, ela galera, tá fica aí 32 Não. segundos. Caralho, como ela sabia que eu entra tava nessa aqui? Linha, entra na linha, entra na salinha. Entra na salinha. Ele é da puta! Falta 20 segundos, ela vai mandar o carrinho. Ela desistiu tá de mandar sala. o carrinho. Calma, ela desistiu é. de mandar o carrinho. Espera, espera. Restam segundos. Ela desistiu do carrinho, ela vai entrar. Ela vai ruxar. Ela tá na porta, ela tá na porta. Ah. Calma, calma, Acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. Só esperar, só tá, esperar. Tá. Nossa, Aí, eu podia ter acabou. só esperado até ela entrar. Ótimo. Não, acabou. Ganhamos, ganhamos. É. Por que eu aqui o cam dela? Sei lá. <risos> Porque ela foi a última a tirar. Que louco. Pô. Beleza. Eu levei tá alguns bom. nessa última rodada, hein, caralho. Tá Ainda bom. bem. Uhum. Puta, ela me matou de um jeito muito estranho. Não esquece de dar o um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!